Continuando a apresentar para vocês os estabilizadores da Zion. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o Crane 2S. Em nossa loja nós temos dois tipos de Crane: o Crane 2S Standard e o Crane 2S Pro. Mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que vem dentro do Crane 2S Standard. Esse aqui é um plate auxiliar de elevação, onde te ajuda a usar com câmeras grandes e maiores. E aqui o carregador das três baterias que vem do creme. O suporte para o plate central, onde você vai encaixar e utilizar no próprio estabilizador. O plate de suporte para a câmera central. O suporte de mini tripé com rosca 1 quarto. Para você utilizar no creme e conseguir utilizar ele em superfícies mais planas. As três baterias recarregáveis 18650. Uma caixa de cabos USB para câmeras com suporte micro USB, USB e USB tipo C. E logicamente o nosso estabilizador Gimbal Crane 2S. Esses são os acessórios que vêm junto com o Crane 2S standard, mas eu vou te mostrar um pouquinho do que vem no Pro. O Pro vem com o um motor de foco e zoom, uma extensão para a utilização de duas câmeras, o um Sling Handle Grip, ou um suporte para telefones. E o um transmissor COV-03. Agora vamos falar das calibrações dos eixos. Primeiro vamos começar com a estabilização do eixo de tilt-X. Nesse eixo é preciso que você deixe a câmera totalmente reta na horizontal. Sendo assim, ela já está calibrada no eixo de tilt-X. E agora vamos para a estabilização do eixo de tilt-Y. Nesse eixo a câmera ela precisa ficar totalmente apontada para o teto. Não caindo nem para frente nem para trás Eu percebi que eu tinha feito a estabilização e ela ainda não estava muito boa no eixo de tilt x Então eu estabilizei novamente o eixo de tilt x e a câmera ela ficou estável Quando você sabe que esses dois eixos estão estáveis Quando você aponta a lente para qualquer direção e ela vai ficar parada na direção que você designar Agora nós vamos para a estabilização do eixo de rotação. Nessa estabilização de eixo de rotação, ela não pode ficar nem caindo nem para a direita, nem para a esquerda. Precisa ficar totalmente reta na horizontal. E agora vamos para a estabilização do eixo de panorâmica. Para isso precisamos pegar o estabilizador e apoiar ele em nossa barriga ou qualquer outra superfície e precisamos encaixar e melhorar o eixo aonde ele fique tanto para a direita para a esquerda sem quer ir para baixo e nem quer ir para cima. E pronto, ele já está totalmente estabilizado para ser utilizado. E agora eu vou te explicar algumas coisas que precisam ser feitas no Crane 2. O Crane 2 esse, ele precisa de ativação. Para isso, você precisa baixar o aplicativo da Zion, o Zplay, onde você vai conectar via Bluetooth ao seu estabilizador e você vai fazer todos os procedimentos. No vídeo aí, eu vou estar te mostrando rapidinho mais ou menos como é que você faz. E depois de você conectar no Crane 2S, o que será preciso? Preciso que você faça uma conta no aplicativo da Zion, para que ele possa ficar autenticado e ser utilizado por você. Depois da conexão, ele já está totalmente pronto. É só desligar e ligar e ele já está pronto para uso. E aí, gostou desse vídeo? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.